E aí galera, como estão vocês? Seguinte, começando mais um vídeo aqui no canal Tive um tempinho parado aí Mas vamos tacar ali Vou tentar largar mais vídeos Agora sobre fitness E treino, dieta, essas paradinhas E pra começar A gente vai fazer agora o desafio 40-40-20 Se não conhece, espera aí que já vai saber o que é Segue a vinheta é nós. Funciona assim esse desafio. Eu propus para minha namorada, como a gente estava muito desregrado para dieta, uh, o Chevy continua bom. Mas a, a nossa dieta é muito flexível, a gente come muito fora, come em restaurantes, batendo nos macros, mas mesmo assim acaba atrapalhando um pouco nos resultados. Então, fiz uma proposta para ela para a gente fazer um desafio, para começar com uma semana, esse desafio 40-40-20. Por que 40-40-20? 40-40-20 são os macronutrientes, a divisão de macros que a gente vai usar no desafio. São 40% proteína, 40% carboidrato e 20% gordura. A gente vai primeiro calcular a quantidade de calorias que precisamos diariamente e vamos fazer um déficit calórico de aproximadamente 400 calorias. E vamos dividir nessa proporção 40% proteína, 40% carboidrato e 20% gordura, que é a proporção que eu mais gosto, que eu recomendo pra todo mundo aí, já, já falei algumas outras vezes pra vocês. Então continuem acompanhando, eu vou postar como tá sendo esse desafio aí de uma semana. Quem quiser tentar aí em casa também, pode tentar, me marca aí, ou se tiver alguma dúvida pode me mandar também, pode mandar nos comentários ou no meu Instagram. Deixa eu mostrar então pra vocês como é que tá o shape. Vou mostrar aqui no espelho, fica melhor. Então é o seguinte: tá sem assim, o shape, ó. ver se dá foco. Não tá tão embaçado, mas também não tá tão seco. Tô com um volume bom, 96 quilos, mais ou menos. Só que eu quero chegar em torno de 110 quilos. Então. A gente vai ter que fazer um trabalhinho bom aí, né? Ah, não consigo levantar. Não consigo levantar, mas a perna tá boa. Tá boa ainda. E tamo junto. Espero que vocês gostem dos novos conteúdos que estão por vir. Deixa um comentário aí pra ajudar. Se inscreve no canal. Indica. Indica pra galerinha aí. Indica pra gurizada. E tamo junto. Até o próximo.